Prontinho lá. Deixa eu bar, enganar. Dá para você enganar. Dá para você enganar. Vou acompanhar a Madalena agora que ela vai pegar a madeira para acender o fogo. Deixa eu sentar um pouco Deixa eu ver isso aí no seu peito, Madalena. Bom dia. Inscreva-se YouTube canal de Cícero e Madalena. Agora aqui, ela colocou canal YouTube de Tudo um Pouco, Madalena Ferreira. Chique demais, hein? Chique demais. E agora aqui a visão, mais uma vez que não cansa, da chácara do nosso amigo Josué, nossa amiga Janaína e do youtuber Kaique, pessoal. Quem estiver vendo esse vídeo aí, entra e se inscreva no canal Vida Mineira. São família. os propriedários dessa beleza aqui que Deus deu, ó. Família Mineira, né, véi? Família Mineira, Família Mineira, isso. Canal é Família Mineira. As carpas lá embaixo, ó. Ô, oh, carpa bonita. O <risos> Matheus pegou uma, não você é, viu? Eu não vi, Madalena que falou. a que e falou. Entrou? Pesou um quilo e meio. Essa é a da que eu sortei no ponto de cima, Cícero, vai é de pesqueiro. Que beleza, hein? Vou ligar na lenha já. A Madalena já tá aqui com a lenha na mão. E eu vou seguir a Madalena porque ela vai... Hoje ela é a mestre cuca daqui da casa. A colocar as madeirona maior primeiro né preta. Caí, onde é que tá o isqueiro aqui? Oi? Onde é que tá o fósforo ou isqueiro aqui? Na casa dos outros você sabe como é que é, né? Tá vendo? Na casa do corpo. Tá vendo como é que é fácil? No cantinho a gente fez de em uma. Palha de milho, Ben? Não. É desde o dia que eu entrei lá naquele lugar que eu peguei aquela friagem aquela fria lá que me fez mal. Não sei se eles usam combustível, algum combustível, eu né? tô acendendo só com o mesmo. Só com a palha. Só com a palha, você quer dizer, né? É, sem algum combustível, né? Não sei o que é que valeu. Olha, pega fogo, né? Pega. Isso aqui, será que é óleo? A dona Madalena já acendeu o fogo. Sim. Já tá mexendo nas panelas. Tem que pegar o feijão aqui. Que o feijão? Uhum. Daqui a pouquinho o arrozinho já sai. Eu vou ter que pegar uma lâmpada porque tá, aqui tá muito escuro. Uhum. Pra gravar melhor. Tá bom o sal aqui. pegou a Thiago! Dá uns dois, dois quartistas tá até na cama. Vem pra cá, Davi. Entra aí. Entra aqui, vem pra cá. A Madalena tá ali, ó. <risos> vale, Davi! Vai lá, vai lá, Davi. Tá vai lá cumprimentar ela. Tudo bem? E, gente aqui. do céu, bem, pensa tá numa tá pessoa bem. amorosa. Tá com saudade, Davi. Tava... Ah, ele tá falando que tá com saudade <risos> da gente. Ah, eu não tenho hora não comigo. Ah, você já comeu seu peixe? É, em casa não tem hora de 10, horas, 4,5 meio não. Aí e... coisa boa, é coisa boa. Vamos comer um. Para você pegar o senhor. O rapaz, fala para os mulheres pecar. É Madalena, nós demoramos ele já almoçou, tá vendo? É, 4, 4, 4, 4, 4, 4 horas e 5 só. Coisa boa. É. Eu já coloquei um arrozinho no fogo. Pouquinho, porque tem, tem bastante arroz no estantal. Ah, não pode perder não, né, Bem? É. Isso aí aproveita bem mesmo. Né? Você colocou o arroz aqui na panela de pressão? Não, o arroz aqui, ó. Ah, tá aqui nessa outra panela. O é. que, que vai sair aí hoje? Peixe é aquele que pescaram ontem, acho que foi outro dia. Ah, é o foguinho? Tá indo bem. O fogãozinho é abençoado, hein? Hum. Nem fumaça faz. Que bom, né? Uhum. dá só uma olhada aqui, gente. Nosso almoço de hoje vai ser com peixe. Olha que beleza. Esse Josué, essa Janaína, Deus fez e pegou a forma e guardou num lugar secreto, viu? Pensa numa família que a gente chega aqui, a gente fica até com vergonha de tanto que trata a gente bem desse jeito. Não é à toa, causou inveja no passado, tentaram separar nossa amizade, mas Deus não deixou. Coisa boa, fico feliz por eles. Gente, aqui nesse pé de planta, tem uma aranha ali à espera de alguém para fazer desse, desse alguém uma refeição. Ela fica tão quietinha que a gente só percebe porque tem um, um olho clínico para algumas coisas. Ela aí, ó. Ali, ó. puxar um pouquinho mais, esse não vai granular. Não, não granulou não, olha aí, ó. Tá vendo? Caiu na telha ali, já era. E tem... Os passarinhos aqui cantando, que dá gosto, e Deus preparando uma chuva ali do outro lado. Tá Dá pra escutar os trovões, né? Eu acabei descobrindo. Ele nem voou porque o Josué colocou uma cabacinha ali, ó. Que belezinha os dois ali, ó. É, Madalena, tá dando, você tá dando um capricho aqui, hein? Colocou mais uma tora ali. Um arrozinho, ó, baiolinho gostoso, ó. Fogão é lenha. Gente, isso aqui eu trouxe pra Janaína. Ela já veio aqui receber, só que hoje ela tá aperefada. Hoje é dia de faxina na casa dela. Então ela deixou a cozinha aqui por minha conta, o almoço. Aí eu trouxe esse presentinho pra ela, que é um cafezinho de Minas Gerais mesmo. Aqui de outra região, né? Lá de Conceição do Parecida. Cheirão. Eu não tomo café mais, o cheiro é bom. E o gosto eu imagino que seja. É assim Cícero? Muito! Então tá bom. Vou uma a frigideira pra ela. Mostra a e... frigideira com calma pra tá. quem tem pressa. Isso! Frigideira. Frigideirão, senhor? Tá na cabeça. Cabecinha de lagoana. Mas você é mineira, cabecinha de lagoana. E lagoana Sim. tem cabeça bonita também, viu? Meus amigos de mas Madalena tá brincando, viu? Sim, então eu amo vocês. Não liga você não, que é forte. o jeito da minha nega, viu? Ela falou, ela falou sem pensar. Que se for pra poder pensar pra magoar, eu duvido que ela falaria. Não, vou... não fala pra magoar, não. Pede desculpa. Desculpa. Você chora não. Desculpa, não. <risos> A vocês, alagoanos, eu amo demais, sabe por quê? Eu, Perdão. Vou, eu vou dizer por você. Perdão é porque se vocês se sentiram ofendidos. Eu sou filho de alagoano com mineira. E sou feliz por isso. E não vou nem apagar. Eu poderia apagar isso, deixar isso de lado, regravar. Mas eu amo vocês Madalena também. É uma brincadeira que ela fez na, na brincadeira dela, mas não magoou ninguém não, com certeza. Vamos lá. Então, aí o liquidificador? Liquidificador. Como tá, estava tá guardadinho e tá meio sujinho, mas depois a gente dá uma lavadinha, nele, né? fica com... novo, de novo. Novo de novo. Novo E umas pecinhas de roupa, que depois ela vai ver para quem ela vai dar. Exatamente. E nós vamos continuar a nossa refeição. Agora o Cícero vai lavar o, o alface para mim, porque eu estou com as minhas mãos quentes, né? E não é legal a gente ficar mexendo com fogo e com água ao mesmo tempo, né? Porque pode prejudicar e eu quero ser assim, mano. Uma velha inteira, né? pro, pro maridão reclamar, né, gente? Rapaz, ah, toma jeito. <risos> então é isso. Meus amigos, eu vou lavar essa, essas alfaces aqui para a Madalena e aí vou poder picar. Então antes disso eu quero mostrar uma coisa. Sabe o irmão Zezinho daqui de Puyuna? Nós fizemos aquela gravação onde nós Fizemos bastante pamonha. O pai dele, aquele senhorzinho, que tem um dom maravilhoso de fazer pilãozinho para bater, bater alho, pilão grande para fazer. Como é que chama? Aquele vermelho? colorado. Né? Que é arroz, assim, Vocês estão vendo esse canivete aqui? Muitos aí que estão assistindo, com certeza, acho que o papai, o vovô teve um desse. Estava jogado. Jogado não, porque não estava jogado. Sabe a Tereza e o Ademir do ferro velho, onde eu sempre estou pegando as coisas, né? Estava dentro de um latão, junto com um monte de ferro retorcido, parafuso velho, que ia simplesmente ser jogado numa caçamba e depois destinado para... vamos chamar um forno. Coisa assim. A fumaça está me deixando um pouco... Aí, não tinha o cabo completo. Tinha só de um lado, que era o lado direito, que era de chifre de boi. Essa parte aqui, ó, tinha só essa parte aqui, ó. Tinha só essa parte, aqui não tinha. Ele fez de alumínio. E aqui era o contrário. Essa parte tinha e essa parte não tinha. ele fez com o fundo do tanquinho de lavar roupa. Olha o capricho. Ó. Olha o tamanho do canivete. Dá para ficar fundo um bom tempo, não dá? E conversando com ele, ele calcula que esse canivete aqui deve ter acima de 50 anos, ó. Olha o tamanho. Que coisa mais linda, ó. Olha. Aí agora eu tenho um canivete totalmente restaurado. E ele ficou tão feliz por ter restaurado esse aqui, que ele restaurou um que ele tem certeza que tem mais de 80 anos. Que foi do pai... Da esposa, Acho que é do, sogro, né? do sogro, né? Sogro e tio. É, sogro e tio, porque ele é casado com a prima. Então, só pra mostrar pra vocês o que, que o capricho de uma pessoa faz. Tá bom? Agora eu vou lavar as alfaces aqui. Tá certo? Agora eu vou lavar minhas mãos. Pra gente continuar o trabalho. Sabão de bola. Então vamos lá sacou couve picada aqui, e eu vou é, refogar ela. Enquanto o cícero termina ali de fazer, de cortar o A anelinha já tá aqui de fogo. é que isso Madalena, uma isso é troca uma vez por ano, cada dois anos, três anos, entendeu? Demora, né? E de tem ponto. muita procura, né, José? Tem muita procura A cera bem que faz um perto do jeito, mas do jeito tem um modisco meu. Se for o disco muito ferrujado não presta? Não, muito ferrujado não presta Não dá certo? Não Tem que acabar de tirar e já fazer aí aqui eu não vi que era vidro. Mas <risos> é, de... Cor... é de cortar mesmo. Eu não vi que era vidro não. Uhum. <risos> Vamos colocar esse aqui. Tábua. É porque... tá, é. Vai, Vai cortar o peixe não nela que ainda. vai que vai. Bom, isso aqui a gente já aqui, claro. Não, Agora é só temperar. Eu vou deixar coberto. Ah. Se você quiser usar a tábua de madeira. Fica é melhor, né? Eu tenho uma certa com isso aqui. Mas tem né? tá de madeira, tem de outro jeito aí, embaixo, aqui, aí embaixo também tem. Aqui, ó. A Aí tem cuidado ah. se isso aqui quebrar, né? Usa o seu canivete hum. O canivete já tá pedindo para cortar, ó, o... não está. É. Você usa... para lavar aqui, você usa bucha mesmo? No, eu não uso bucha. Não usa, não, não. É bom saber. Aí tá ripinha, só é só passa uma água, viu? Se passar a bucha, mas tem problema, passar o lado marido, né? O outro é meio perigoso. É melhor deixar. Não tá suja não, tá mais aí. Não, é quando usa, na hora já passa uma água com, com o pó já. Isso é cedo, senhor. Cedo, né? Sim. Eita, não dá uma machada esse aqui. Aí cair com as matas aí. E eu sei onde tem, rapaz, Isso tá caído já, viu? Eu... Agora você vai ter que me ajudar, José. É. As mães aqui eu Você não tem, você não tem, não tem intimidade. Pode picar não. ele em, em três só, que, lá, lá. Tá limpinho, né? Tira a água tá cima vem, da cima Não, não tá limpinho. Em cima da. Não aí, sim, tem Muita água aí. Ah, tá indo, tá, é Vai, vem cá me dá uma aula, professor. Um Diga que eu vou meia, vem, vem, vem lá, vai lavar até. Uh, tá gravando. Vir, tá gravando, você né? Tá de né? né? lá. Tem problema? ensina e vou aprender isso é aqui, esse aqui que vai ser mais pequeno você pode tirar em três, só. mais ou menos aqui assim e aqui, ó isso ó, esse aqui tá... Vê? É Bolinha, é peixe aqui tá? é um bolinho, é Olha Aí. Beleza. eu tô vendendo já, porque a ração do peixe é caro. eu começando a vender, senão não aguenta é comprar não e, e tem muitos, sabe? Tem uns, uns 3 mil ou mais de peixe lá Oh, coisa boa! <risos> e foi pequenininha assim, ó, levininha Graças a Deus, né? <risos> Se Deus quiser, o um ano que vem, a hora que eu liberar o pesqueiro hum. Essa lapinha vai estar tudo de quilo Vai ter um pescar Mas, e... Quanto você vai gastar agora? Vai! Quanto você vai gastar agora pra fazer outra levininha? Você falou? Você fala... Não vai é buscar lá em consumo? vou buscar mais dois milhão É R$ 500 mil É R$ o mil Levinho de 2 centímetros a 3 Agora se quiser uso maiorzinho, é mais caro Mas aí veio desse de 250 de E ó, você vê ó, faz 3 meses pouquinho Tá lá, o tamanho já tá Então não Não compensa comprar grande não Agora o Carlão, meu cunhado, comprou para colocar onde? Ele, ali, ali mesmo. Ele comprou centos, 150 quilos de lá, tudo de 1,5 um, kg um cada uma. E <risos> nessa é brincadeirinha sai quanto? O leveirinha é 250 leveirinhos, mil. Mil. É. Agora ele comprou 150 de 1 um kg a 1,5 um kg, 1.500 conto. O dia tá grandão, né? É, já tá grandão. O dia de, de sortear já começar a pescar pra comer. Mas tem gente que prefere assim, acertito? Assim, Acredito! Acredito. Não sei porquê, mas tem que prefere mais pequeno assim, ó! Você quer dizer mais saboroso? Ah, é muito mais... 99% é, é vai mais saboroso, né? É pro o grande, o grande é, é barra, é loto, que é eles pegam, né? Porque nem isso é uma ação! É, inaugurando o canivetinho... É, graças a Deus! Tô tá... bom mesmo? Tô bom, então, eu vou! Tô com medo de pegar no no meu dedo aqui... <risos> Fiz Ficar... É! Nem gente vou pisar. só pessoal. Aqui ó, dá uma olhada. Tem que ser na casa de Josué. Essas bênçãos de Deus também, né? Pois <risos> é. Agora vai para o tempero, Madalena? vem aqui. Só um minutinho. Eita, nós, hein? Olha, é gosto. Esperando ali, quando Madalena tempera, eu vou lavar a tábua. Ela fica limpa, você seguir na horta lavando ela, não... ela não estraga, né, José? Não não. Fica nem, nem, nem, nem o cocheiro não fica. O sério é não colocar sabão, né, José? e põe limão? E o limão eu acho, tá raro, viu? Tá? Mas você põe? Põe, põe, põe sim. Põe, tem, põe. Entendi. Mas, eu vou Você chega no sol, José? Eu vou ver se eu acho os dois, você ali. Sim. Não, põe a N.P. no Caetinha que ela escorre. Põe no sol, ela trinca. Sim. Ah, tá. esquerdita porque não você está falando? experiência, né? Não está tão quente, até é bom que não esteja muito quente, não espira, né? É. Hum. Ficou bom, José. Eu vou comprar um outro tripério, você não é dá mais não. Eu de uma câmera de não uma câmera mais leve. E usar usava a nela. Agora essa é um pouquinho mais pesada. O Aí comprou um banheiro, comprou o celular. A acelera é levinho, né? De um metro e meio também. Então, ele é levinho, então, assim, tem problema, né? E serve até pra pôr aquela cama que você tem no um carro, como que chama? <risos> é, passou é, que passou a leonar! É, quer saber se é próprio, tem quatro quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro. Rapaz, pra gente, uma máquina, você não tem nem ideia, também. Quem tinha? Uma? Uma? A Gê? O Luiz, meu primo, tem uma, uma verde, azul. Ah, sim. E o jogo não vem dinheiro nenhum. Olha O Carlão, meu cunhado, e ele, ele tem uma lá, uma que ele tá lá para arrumar. Ela agora é aquela. O que é 1,8. Parece a pontinha, né? Tem isso, isso de madeira e virar <risos> fritar, né? Gente, é agora, né? Depois eu mostro pra vocês. É o peixe já tá começando a ficar no ponto. Ah! Olha que beleza, gente! Coisa boa. Fogão além não tem coisa melhor pra fazer comida, viu? Mostra aqui, ó. Paulo Basílio. Baba, meu irmãozinho. Baba. Coitado. Tadinho do Paulo Basílio. Eu judi tanto dele, judiação. Aí, Paulo Basílio, ó. Proce, ó. Proce, ó. Pega é proce. Proce, ó. É, meninos. É, um jeitinho de falar daqui, ué. Oh, meu amigo querido e todos aqueles que amam esse tipo de vídeo. Um abração e um beijão para todos vocês, viu? Meu o também. Cícero, eu já bom. ia falar do Cício da Madalena, mas a Madalena falou. Fica falado. Fica falado também? Madalena, o que, que você tem de bom para nós aí, Preta? Já pronto? Ó, já tá pronta a couve. Couve! Outa, nós! Esse arroz aqui já tá quentinho. Uhum. a fumacinha, tá vendo? Esse outro aqui, ó. Que eu fiz também, tá, tá quentinho. E aqui é o feijão. Deixa eu ver se não pegou. Não pego o trem quente, uai. Por que será? Tem crente, Como é por que, que é? será? Tem crente? Não, trem quente. Tá embolando a língua aqui. Mostra pra nós o feijão agora. Ai, cuidado pra não pular quase no chão. Nossa, que coça boa! E o peixinho Olha. tá fritando lá. Tentar tá aqui de novo para não sair quente. Mostra aqui, aí a tenho mostra aqui uma alface, né? Mais o alface que ainda falta. Espera e que mais comer. E o peixe que tá fritando. E tem uma batatinha aqui também lá. Batata em conserva. Oh, mas isso é bom, hein? E aqui é o outro peixe que tá esperando E aqui tem tá os molhos de pimenta. Ó. Vou tirar esse leite daqui, esse café. Os gatinhos um alinhando, estão bem comigo ali. Olha a preocupação do, do nosso amigo Josué lá embaixo, ó. Olha que vida abençoada, ó. O que será que ele está arrumando lá embaixo, hein? Vixando com a lagoa lá em alguma coisa? Ele já foi. O fio do postinho tinha caído no chão. O quê? O fio do poço tinha caído. Ah, tá lá com a vaca, só pelo aquele fio lá de duzentos e vinte. Aí demarrou tudo. A vaca tá tão só, mas tá berrando, berrando. Até o animal sente solidão, né? Que coisa. Hum. Fui lá de pau rasgão, ela vai ter embaixo e usa uma lenha. Trouxe mais uma? Aí <risos> é, enquanto escança rega a pedra, né? <risos> Primeira levinha, Madalena. Hum? Primeira leva. Primeira leva, para jogar outro aqui, né? Só que o trem tá muito quente, só. Tem que pôr aqui, ó. Deixa eu cortar esse aqui que eu acho que tá muito reto. <risos> A galinha se puxando lá na terra. Deve estar bem fresquinha aquela terra lá para estar daquele jeito. Não é à toa que a carne da galinha caipira é uma delícia, né? Graças a Deus essa bênção Deus nos tem dado E com certeza alguns inscritos do nosso canal E alguns inscritos do canal do Kaique Que agora é vida mineira, família mineira Família mineira Não confundo direto, não reparem não Vão ter o privilégio de sentar aqui ó, sentar. Aqui não pode sentar não, tá gente? O José não vai deixar Sentar aqui e comer aqui também, viu? Você está vai ter um coração, a família tem todo o teu coração.